Assim, mano. O ruim do grandão é que ele nem passa direito. Quando a gente vai botar no banheiro. O é que a distância entre a porta e o vaso é muito pequena. Deixa eu ver, acho aqui. só forçar? Sim. Ah, sim, aqui, sim. Sim. Hum. Isso. Aí aqui tem um buraquinho. Ali tem outro. Foi. Ai, eu odeio roscas. Encaixar um é tão mais fácil. É. Pegando pontos, o escrito está para cima. Eu vou pegar Falei no vlog anterior que não tinha chego ainda o meu planner que tava pra chegar e tal, nossa linda, maravilhosa, que tava pra chegar e ele finalmente chegou, ele tá aqui comigo, esse aqui é o meu planner de 2022, ele é o planner da linha Magic, eu acho que é isso o nome, da Tilibra e ele tem 80 folhas, e ele é o tamanho de 17 por 24 então ele é menor do que um caderno A4 e um pouco maior do que um caderno A5. Então, pra mim, isso aqui é maravilhoso porque ele cabe perfeitamente dentro da bolsa. Não que eu vá sair de casa muito, né, mas, tipo assim, se eu for trabalhar na minha sogra ou coisa assim, eu consigo levar ele junto e não me perder nas tarefas e conseguir adiantar algumas coisas enquanto eu estiver fora. A Tibra tem vários planos diferentes, várias linhas para todos os tipos de todos os gostos. Eu não sou a pessoa dos signos, embora eu goste muito da lua e do, da, do misticismo ao redor da lua, eu não sou uma pessoa de signos, mas esse aqui era o único disponível com entrega grátis na Amazon que tinha a visão semanal horizontal. Normalmente eles têm a visão semanal em colunas, então, tem três, dias, tem três colunas numa folha e três colunas na outra e o final de semana, normalmente, é dividido em uma coluna só. Só que a minha letra é muito grande, então, quando eu uso esses planners que são de, de coluna, parece que não cabe tudo que tem no meu dia, fica bizarro. Então, eu prefiro planners que sejam com visão semanal horizontal. Vocês vão entender quando eu mostrar o planner para vocês por dentro. Uh, ele é simples, ele não tem cordão. O elástico Mas também não é uma coisa que me prenda muito não, Nunca me importei muito com o elástico em si Então não tem problema nenhum Pra mim nisso. Ele tem bastante folha no início Que é sobre Zodíaco, signos e tal Então eu acho que não precisava Ter tanta folha tipo, Tem tudo isso aqui De folha Que é só de formação De signos, fases da lua Uh, tracker de sonhos para tu anotar o que, que tu sonhou cada dia O significado de cada sonho As constelações do zodíaco calendário lunar O uh, que, que mais tem aqui? Os elementos da natureza As energias, como é que caracteriza Como é que Sei lá, como é que sabe Qual que é a energia e tal E o uh, Mapa astral da pessoa Então tem bastante coisa em enrolação aqui no início Que eu pra mim não precisaria ter mas tem, então tudo bem. Não é assim, ai nossa, eu vi planners que tinha tipo assim, cento e poucas páginas no início que eram só textos pra tu ler, tipo assim, pequenos textos, pequenos artigos sobre de quem fez o, o planner, sobre organização, sobre vida, sobre tudo. E aí, tipo, ficava um calhamaço assim o planner pra nada. Porque se tu vai um negócio que tu vai carregar... Quanto mais básico ele for e quanto mais simples ele for, melhor, porque é menos peso, né? Então, esse aqui foi o que tinha menos coisa também. Ele tem um saquinho aqui no início para botar papel e uma cartela de adesivos que eu ainda não tirei nenhum. Não sei nem se vou usar. Acho que vou acabar usando algum para marcar alguma coisa, mas normalmente eu não uso muito adesivo. E aí eu vou mostrar pra vocês de pertinho o planner, ele custou 40 e alguma coisa, não é barato, planner nunca é barato, nem planner nem agenda, eu acho sempre caro, mas pro que eu queria, porque eu precisava e pra forma como eu me organizo, esse aqui tá super de boa, tá perfeito, se, se ele fosse mais completo estragaria. Porque eu realmente sou muito básica nesse quesito. Ele é bonitinho, ele é lilás com azul e eu gosto bastante dessas cores. Então não vou enjoar, não vai me incomodar ao longo do ano. E ele tem, eu vou pegar na mão pra mostrar pra vocês o planner por dentro. Peguei um mês aqui que não tem nada marcado. E este é o planner por dentro. Essa aqui é a visão mensal. Então todo início de mês tem a visão do mês completo. E eu botei essas tagzinhas e eu intercalei azul e rosa para conseguir acessar os meses com mais facilidade Como esse planner aqui é uma versão mais em conta Ele não é tão completo assim, não é tão chique Então ele não tem as tagzinhas de meses, essas coisas Mas não precisa, a gente usa as flags da post-it mesmo E aí ele vem assim, aqui vem a visão mensal E dentro ele tem uma visão semanal horizontal. Isso aqui que eu quis dizer com horizontal. O dia, tu consegue escrever para cá. Normalmente, os planners mais comuns, ele vem com a visão em coluna. E aí bagunça toda a minha organização, não presto para usar coluna. Tem que ser assim que aí eu consigo ver melhor e fazer melhor as minhas listinhas. Então, é bem básico. Aqui em cima tem um prioridades e um recados que eu uso também e é assim. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô usando. Deixa eu achar aqui. Então, aqui no mês de janeiro já botei. São os vídeos do canal. Em rosa são os vlogs, em azul são os outros vídeos. Então, eu tô separando assim. Aqui eu tô tapando pra vocês não terem spoiler dos próximos vídeos. E, por enquanto, eu tô fazendo assim. Talvez depois eu mude, não sei. E eu tô gostando bastante. Eu consigo ter uma visão e ter sempre comigo... A, o cronograma de vídeos para saber o que eu já fiz, o que eu tenho que fazer. Na semana, essa semana aqui não tinha nada, e aqui. Eu estou usando a cor rosa para tarefas normais e azul para compromissos com o horário. Aqui eu usei para uma nota, mas depois eu não vou mais usar. E quando eu já fiz a tarefa, eu marco com ok e risco por cima. Quando eu não fiz, eu faço uma bolinha para jogar para o próximo dia. Tem gente que não joga pro próximo dia, vê que não tá marcado nada aqui e volta aqui fazer. Mas pra mim isso não funciona, porque eu tento manter sempre, no máximo, cinco tarefas por dia. Vocês vão ver que tem alguns dias que tem bem mais, mas são dias atípicos na semana. E aqui tem um tracker onde eu boto exercícios e vídeo no canal. Eu tento fazer três vezes por semana exercício e postar dois vídeos no canal por semana. Então já tá aqui também pra checar aqui do lado. E a semana fica assim, eu tô achando muito bonitinho. E aqui em cima no Prioridades, normalmente eu boto coisa de cliente, de frila, que eu tenho que entregar na semana. Então já fica aqui pra eu não esquecer e pra ficar bem destacado. Tô aqui no sofá dos meus pais. Eu tô esperando me refrescar um pouquinho. O Beto tá tomando banho. A gente fez exercício. Exercício no calor que tá. Deveria valer por dois. A gente recebeu o aviso da Defesa Civil de que é pra tomar cuidado com as altas temperaturas. É pra chegar a 40 graus uh, até hoje, né? Então essa semana foi horrível de calor. E não tem condição de ficar sem um ventilador, ar-condicionado, enfim. Então depois a gente que lute pra pagar a conta de luz, né? Então a gente fez exercício de banho tomado, já pedi nossa janta. Toda sexta-feira a gente pede comida, né? Vocês sabem. E hoje a gente pediu xis. Então, eu pedi pro Beto um X tudo, e pra mim é um X de carne acebolada. Então, tô aqui esperando também pra cuidar o portão, né, pra ver quando chega. Ai, cansada, fiz braço hoje, então meus bracinhos estão assim, ó, Trêmulos. Espero que chova, essa semana é pra chover, então, essa semana, como se hoje fosse segunda-feira, hoje é sexta. Uh, esse final de semana é pra chover, a previsão é que sábado e domingo de noite chova, então já vai dar uma refrescada, já vai dar uma melhorada. Estou ansiosa por esse momento, nunca rezei tanto para chover na vida, como tenho rezado nesse final de ano, início de ano, porque é os calor, dá uns calorão. E aqui, principalmente, eu moro em Porto Alegre, né? Então aqui, principalmente, o calor ele é muito, muito, muito úmido. Então fica difícil de respirar. Fica pesado, fica mormacento, um parece estar tá toda grudenta o tempo inteiro, é muito ruim. E eu gosto de primavera e outono, que é delícia. Aí não é nem muito frio, nem muito quente, dá pra ficar de calça e regata ou de... De calça e regata. De calça manga curta ou de casaquinho e uma calça mais fininha. Então pra mim é o melhor dos dois mundos. Mas infelizmente temos que passar pelo verão pra chegar até lá, então... Tamo aqui, né? Ainda prefiro o verão do que o inverno, porque eu sinto dor no frio. Então, prefiro sofrer um pouquinho mais de calor do que passar frio, de verdade. Porque o frio me dói a pele, assim, tipo, parece que tá machucando, sabe? Então é isso. Tô aqui esperando o papá. E aproveitando pra olhar pra rua, que tá começando a escurecer. Deixa eu contar, sim, eu tô com a mesma regata de novo. E aí, como eu só tenho essa saia também, então essa é sempre uma combinação. Eu, basicamente, eu vou trocando entre os vestidos e essa saia com essa regata, ou com a outra regata, ou alguma combinação com a outra regata. Então, acostumem-se até eu comprar mais regatas, é o que temos. Ontem era segunda-feira e eu passei o dia inteiro pensando que era terça. E eu acordei hoje pensando que era quarta e eu fiz as coisas, tipo, normal. Ontem também, ó, embora eu tenha feito exercício ontem, eu não tenha me ligado nesse detalhe. Eu fiz exercício tal, fiz a minha rotina normal, fiz preenchi as coisas do planner, meu planner tá aqui todo, todo riscadinho ali e tal, fiz tudo normal. Só que eu não parei pra ler em momento nenhum, que era segunda-feira. E se eu olhei também, eu não prestei atenção, não gravei essa informação. E aí eu fiz tudo ontem, pensando que era terça, e ficava, nossa, terça-feira, uhul. Ai, tem que fazer coisa, sei que amanhã tem reunião, tem isso, tem aquilo, tem não sei o Hoje eu acordei, toda quarta-feira a gente tira a roupa de cama pra lavar. Tirei a roupa de cama, quando eu larguei a roupa de cama pra... na sexta, a mãe me olhou. Mas a gente lava roupa de cama na quarta? Deu, sim. Hoje não é terça. Tipo, como quem diz terça foi ontem? dela não hoje é terça aí eu parei pra pensar realmente ponto e fiz exercício não teve live eu tava achando que já tava quase quintando fiz o suco pra ter noção de como eu tava muito crente que era, era quarta-feira eu fiz o suco e tinha e tem mais tinha mais dois saquinhos Aí eu pensei, ah, beleza, vai ter quarta e quinta, vai faltar só o de sexta. Aí, depois, aí agora pensando, não, vai faltar o de quinta e sexta. de terça e quarta. Ai, que ódio, gente, que ódio. Enfim, terça, eu ia falar quartamos de novo. Terçamos. Eu já aproveitei também, final de semana, pra pintar minhas unhas, pra testar um produto pra vocês. Então, eu pintei com um colorama. Efeito gel, ele promete durar 10 dias, estou no segundo dia agora, é, porque hoje é terça-feira, uh, e aí eu tô testando ainda, tirei as fotos ontem direitinho para ter as fotos do dia 1, vou tirar de novo as fotos no dia 5 e depois de novo no dia 10 para mostrar como ficou, e aí vai ter post lá no blog sobre isso, então se tu quiser conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo quando eu liberar o post.